E aí galerinha, tudo bom? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui no Cláudio. Eu tenho fotofobia, olha o que eu estou fazendo. É, como é que está aqui o andamento do, do peeling. Né? Então, só pra vocês verem aqui, ó. Está é bem vermelho, bem vermelho mesmo. É, algumas partes aqui já formou uma crocha. né? Essa aqui formou, ossaria, depois essa formou de novo. E eu acrescentei um outro produto Ao, ao tratamento, né? Ao píli Na verdade, você tem a vitamina C Tá pra chegar ainda a máscara De vitamina C Que eu pretendo utilizar Nossa, passando de dedo, Passando dedo na câmera, foda é, Que eu pretendo utilizar Com o... Assim que eu terminar Junto com píli, né? Mas é... Nesses últimos dias, tá? Faltam três dias de píli ainda Tá? E tá basicamente assim Um... Tá focar, tá então, um pouquinho a luz, baixar um pouquinho a luz, não. Tá então, baixando aqui para vocês verem os pontos vermelhos. Dá para ir mais facilmente, né? Mas ele não tá assim não, tá? só para vocês devagarem né? mais facilmente. Agora eu vou voltar iluminação normal. Tentar tá em tá iluminação normal aqui. Pronto. aí basicamente isso. É... Faltou três dias. Eu tive que dar uma pausa aí de um dia. Porque eu precisei fazer aqui a sobrancelha. E não pode fazer com. Uh, ou seja, com, durante o peeling, né? Porque é, fica dor a pele, né? Então ele só quebra uh, o pelo e não pode usar depois, né? e não pode fazer antes o peeling, porque aí o poro fica aberto e pode ficar o poro, tá? O poro e ar caramba. Então aqui assim, tudo tudo vermelho, parece que passa na minha cara no chapisco. E esses pontinhos brancos que estão vendo aqui é do protetor solar. Estou usando o protetor solar Minisol, eye Control. É né? aqui. grudou, tem é, o solar control fator 70 né? é para para peeling, assim não pode desporrar o sol de forma nenhuma. Isso eu em casa estou usando o solar control fator 70 porque eu tenho um, tenho um resultado na pele, né? E também estou utilizando além de além do minha solar control, quando, entre uma passada e outra, estou utilizando o Primer. Lembra do Primer que eu falei na, no vídeo anterior? Tô utilizando ele também. Então está me ajudando bastante. Tá? Chega um pouco ardidinho, mas muito pouco ardido. acho mais só realmente na hora do peeling mesmo. Mas é um ardido de pele mesmo. está todo pinhard. É, principalmente o, o laser, que é pra caramba, parece que tá é óleo quente do cara. É, e é, por enquanto assim, vamos esperar os três dias, daí eu acabo o pila e volto aqui falar com vocês. E aí.. Começar a ver o resultado. Vai começar mais um. Aí tem mais uma semana para a gente ver o resultado final, né? Que vai começar a descamar e a gente vê como ficou no final, tá bom? Beleza, por enquanto é só. É, não esquece de se inscrever tanto no canal aqui. Olha meu Deus. Não se, esquece, não se esquece de se inscrever no canal aqui, tá? Para acompanhar esse processo. E também se segue a nossa página, Eric Rinaldi. Vou deixar aqui, tá? É, que também lá a gente está acompanhando passo a passo. Então lá tem conteúdos exclusivos. Né? Estou passando passo a passo lá, tudo certinho, estou concorrendo a voz, tá? Um pouquinho Mas é basicamente isso. É, segue lá no Instagram, Eric de, que lá a gente está passando quase todos os dias a evolução de como está sendo esse bilhinho aqui. Valeu!